uma região rica da Terra-média que foi explorada por Aldarion e os Númenóreanos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Minhiriath, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei,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 Entre o rio Baranduin e o rio Guathló, as partes do norte de Minhirith caíram dentro dos limites de Arnor e mais tarde Cardolan, os reinos dos homens. Minhirith é um nome em Sindarin. Significa entre rios, em referência aos rios Baranduin e Guathló. É um composto de min, entre, e a forma lenizada rir de sir, rio e o sufixo de plural de classe -af, que produz Hiriath. Em uma carta ao Sr. Paul Burberry, datada de 30 de junho de 1969, J.R.R. R. Tolkien usou o nome Mesopotâmia entre colchetes após Minhiriath. Mesopotâmia significa terra entre rios, em grego antigo. Esse trecho vocês encontram na página 432, da nossa edição de A Natureza da Terra-média. Minhyriath estava localizada entre o rio Baranduin, no oeste, e o rio Guathlau, no leste. Sua fronteira sul era a costa do Mar de Belégaer, desde a foz do Baranduin até a foz do Gwathló. A fronteira norte de Minhíriath não é registrada e poderia estar em qualquer lugar entre o Caminho Verde e a Grande Estrada Leste. Minhireth consistia principalmente em planícies abertas sem montanhas. O condado ficava a noroeste do rio Baranduin, do outro lado do Val Sarn. A floresta escura de Erinvorn ficava em um cabo na costa de Minhíriath. A região de Enedwais ficava a leste do Gwasslo. A cidade de Sarbad ficava no Gwasslo, na fronteira entre Minhiriath e Enedwais. O porto de Londdair também ficava no Gwasslo, onde desaguava no mar. Nos dias antigos, Muitos dos habitantes das florestas em Minhirath eram do mesmo tipo que o povo de Haleth, o segundo grupo dos Edain, antes de atravessarem as Montanhas Azuis. Eles se mudaram para o oeste mais tarde do que o povo de Haleth, e permaneceram em Eriador em assentamentos ou vagando, e não se mudaram para Beleriand. A língua do povo de Haleth não estava relacionada com a língua do povo de Hador e do povo de Beor, da qual descendia o Adunaico, o idioma dos Númenóreanos. Na Segunda Era, na época das explorações de Aldarion, o herdeiro do rei de Númenor, Minhirath era coberta por uma floresta quase contínua. Com exceção dos grandes pântanos de Cisnefrota, e perto do Val de Tharbad. Os habitantes nativos eram bastante numerosos e guerreiros, e viviam em comunidades dispersas nas florestas sem uma liderança central. No início, os habitantes nativos de Minhirath ficaram maravilhados com os Númenóreanos. É provável que a derrubada de árvores pelos Númenóreanos em Minhirath tenha ocorrido em pequena escala durante a época das explorações de Aldarion e durante o seu reinado, e que ele mesmo tenha replantado árvores em Minhirath, pois está registrado que Aldarion só navegou com um pequeno número de navios para a Terra-média, construiu apenas poucos navios lá, e assim voltou com uma carga de madeira da Terra-média. Também é mencionado que Aldarion sempre plantou novas árvores quando estas eram derrubadas em Númenor, e ele se ofereceu para mostrar à sua noiva Erendis as florestas selvagens e livres da Terra-média, mais amplas do que as de Númenor. Durante uma viagem de 829 a 843 da Segunda Era, Aldarion descobriu que seu recém-construído porto e estaleiro de Vignalond, na foz do rio Gwathló, Havia sido derrubado por enchentes e saqueado por homens hostis. Durante outra viagem à Terra-média, de 863 a 869, Aldarion soube que os homens perto da costa estavam ficando com medo dos Númenorianos ou haviam se tornado abertamente hostis a eles. Foi quando também ele ouviu rumores de um senhor na Terra-média que odiava os Númenorianos é provável que a derrubada de árvores para a construção naval dos Númenóreanos em Minhirith tenha continuado em pequena escala ou parado após a morte de Aldarion, porque é dito que sua filha Tar-Ancalime negligenciou todas as políticas do pai e não forneceu mais ajuda para Gil-galad em Lindon. Na época dos primeiros assentamentos Númenóreanos, Minhirith ainda era coberta por uma densa floresta. No início, os Númenóreanos derrubaram árvores ao longo de ambas as margens do rio Guathlo e levaram as toras rio abaixo até o Porto Madeireiro e de construção naval de Londdair, na Foz do Guathlo, anteriormente chamado de Lond. O mais tardar durante o governo da Rainha Tartelperin, os Númenóreanos construíram grandes trilhas e estradas nas florestas ao norte e ao sul do Guathlo, e derrubaram as árvores para a construção de uma grande frota de navios nos estaleiros de Londdyr. Também outros estaleiros na Terra-média e em Númenor tornaram-se devastadores para as florestas, porque os Númenorianos não replantaram novas árvores. Como reação, os habitantes nativos que viviam naquelas florestas Tornaram-se hostis e emboscavam os Númenóreanos quando tinham a oportunidade. Como consequência, os Númenóreanos trataram os habitantes nativos como inimigos. Os Númenóreanos construíram fortes em Londdyr e ao longo das margens do Guathlo. Os nativos que sobreviveram aos conflitos com os Númenóreanos fugiram para as florestas escuras do Cabo de Erinvorne. Durante a Guerra dos Elfos e Sauron, os nativos exilados deram as boas-vindas a Sauron e esperavam que ele derrotasse os Númenóreanos e atuavam como espiões e guias para os invasores de Sauron. Os servidores de Sauron incendiaram as matas nas bordas da floresta e queimaram os depósitos de madeira dos Númenóreanos. Após a derrota de Sauron no final da guerra, a maioria das antigas florestas nas margens do Guathló foram destruídas. Em 3.320 da Segunda Era, Minhirath tornou-se parte do Reino de Arnor. Quando o Reino de Arnor foi dividido em 861 da Terceira Era, Minhirath tornou-se parte de Cardolan, um dos três estados sucessores de Arnor. Depois que a Grande Praga se espalhou para o noroeste de Gondor em 1636 da Terceira Era, a maioria das pessoas de Cárdula morreu, especialmente em Minhiriath. Depois disso, Minhiriath ficou quase completamente deserta, mas um povo secreto de caçadores vivia na floresta. Depois do fero inverno de 2911 da Terceira Era, Minhiriath foi devastada por grandes inundações, e Tharbad foi arruinada e deserta em 2912. Embora Minhirith ainda tivesse densa floresta em vários lugares na época da Guerra do Anel, a maioria das planícies eram pastagens. Após a Guerra do Anel no final da Terceira Era, o Reino do Norte de Arnor foi restabelecido por Aragorn II. É provável que Minhirith tenha sido reassentada, porque Gandalf anunciou que o Caminho Verde seria aberto novamente que haveria pessoas e campos onde antes havia deserto e que haveria espaço suficiente para as pessoas ao longo das terras costeiras ao sul do Baranduin. Então é isso, pessoal. Minhirir teve grande importância na expansão naval de Númenor. Porém, depois com a exploração desenfreada, os nativos acabaram se aliando à sala.